É, pessoal, tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, porque isso tende a acabar vindo aqui para o Brasil também, né? Vocês sabem, tal como aqui no Brasil, que o pessoal está discutindo lei de fake news, o Canadá também está discutindo esse tipo de coisa, e passou recentemente uma lei que cria, literalmente, um comitê da verdade lá no Canadá, tem um grupo de pessoas agora que vai decidir o que é certo e o que é errado. Mas não para aí não, criou também uma licença para jornalismo. O governo, eh, eh, as empresas de, de comunicação, elas têm que obter essa licença para jornalismo para poderem postar notícias em tempo real. Ou seja, se você não tem a licença para jornalismo, a sua notícia tem que passar pela censura prévia do, desse comitê deles lá antes de ser publicada. Todo mundo sabe que quando você dá notícia, um fator crucial é você dar a notícia no momento certo. A sua notícia sair duas horas depois, dez horas depois acaba não tendo valor nenhum, porque todo mundo já sabe do que está acontecendo. E aí, ou seja, olha como é que é a, a loucura que está lá no Canadá. O Canadá entrou em modo totalmente socialista. É impressionante o nível de, de, de, é, de bloqueio das coisas, o nível de autoritarismo que o governo canadense está fazendo contra aquele é, comboio dos caminhoneiros. Começou ali. O Trudeau está agindo realmente com um autoritarismo absurdo contra um protesto que, caramba, em momento algum ameaçou ninguém, foi violento, fez nada. Isso daí não tem dúvida alguma. Foi uma iniciação de agressão do governo contra indivíduos. Não houve nada em sentido contrário. Né? Porém, o que, que acontece nesse caso aqui? É é, eles conseguiram, o Trudeau conseguiu colocar essa lei no ar lá e agora isso está valendo lá. E aí o que, que é o pior? O Rebel News, que é um jornal de notícias altamente libertário lá do Canadá, que inclusive cobriu boa parte do protesto dos caminhoneiros e coisa e tal, era quem tinha vídeos online o tempo todo sobre protesto e coisa e tal, ele teve a licença negada, porque segundo esse grupo de revisores, declarou que apenas 1% do conteúdo é notícia o resto é só opinião, coisa e tal, então não é um item de notícia, ele não pode falar livremente, tem que passar pela censura lá do, do comitê lá da, do Canadá. Olha o absurdo que está chegando essa situação. É um negócio realmente totalmente fora de controle. E cuidado, por quê? É o que eu falo para vocês. À medida que o tempo passa, o establishment político está percebendo que o problema dele é a informação descentralizada e distribuída. É isso que está fazendo ele perder o poder que ele tinha antes. Antes os políticos tinham esse poder de ditar mais ou menos o que, que o povo pensava. Por quê? porque eles controlavam as grandes redes de televisão e a partir disso daí era molinho eles fazerem campanhas, eles conscientizarem as pessoas, não tinha informação dissonante, não tinha informação vinda de outro lado, então no final das contas não tinha esse problema. Agora, isso estava minando o poder dessas pessoas, o Estado sempre foi calcado na informação, a informação é que mantém o Estado, né? o fato do Estado ter muito mais informação sobre você do que você tem informações sobre o Estado ou sobre outras pessoas. É isso que mantém o poder do Estado. E isso está acabando, porque com a informação descentralizada e distribuída, todo mundo sabe tudo sobre todo mundo. E é isso que está acabando com este poder do Estado. E lógico, era de se imaginar que o Estado iria revidar, iria tentar se proteger. Isso é natural, isso é esperado. Vai conseguir? Não, não vai conseguir. Mas que vai tentar? Vai. E absurdos desse tipo, você pode esperar que daqui a pouco estão chegando aqui no Brasil também, né? A Rebel News é uma, uh, uma excelente empresa, muitas notícias bacanas, são libertários mesmo, eles são declaradamente libertários, e infelizmente vão ter problemas lá no Canadá, estão brigando contra isso. Ontem o caso saiu no Tucker Carlson Show, né, no, no show lá do Tucker Carlson nos Estados Unidos, uh, o fundador da Rebel News, o Ezra Levant, uh, avisou que não, não conseguiu a licença do, do, do governo canadense para praticar jornalismo. Olha que coisa, meu amigo. É, não, não dá ideia para o pessoal lá do Lira, não, porque o pessoal do Lira está querendo alguma coisa desse tipo mesmo. Por quê? Para eles não interessa que eles estão destruindo a vida de várias pessoas, que eles estão prejudicando a informação, estão prejudicando a população. Para eles, o que interessa é ajuda eles ou não ajuda. E nesse caso, esse tipo de autoritarismo ajuda os políticos. Os políticos ficam mais confortáveis, então, ah, se eles ficam mais confortáveis, que se dane a informação, as pessoas, o jornalismo, o país, isso é o de menos que esse pessoal pensa. É isso daí, o filhote de Fidel Castro tá mostrando a genética que tem. Se chegou até aqui gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível.